Oi gente, eu sou Raquel, tradutora e intérprete de Libras e coordenadora do Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência do IFP Campos Caruaru. O NAPNE é um núcleo de planejamento, promoção e execução de políticas voltadas para pessoas com deficiência, mas também oferece atividades para o público em geral. Uma delas o curso básico de Libras, que já formou seis turmas com cerca de 100 estudantes. Os participantes podem ser estudantes da própria instituição, servidores e com também comunidade externa. O curso é gratuito e oferece certificado ao final. Para saber mais, quem tiver interesse pode acessar o nosso site aqui do Campus Caruaru.